Beleza, galera. Meu nome é Carlos Sato e vamos a mais um vlog aqui no canal X Game Go, a sua faixa verde aí no YouTube. E é isso aí para quem gosta do canal. É só clicar aí embaixo, no se inscrever. Tem uma, tem um botãozinho aí de um joinha. Você dá um joinha também um like aí no canal para ajudar o canal, certo? E hoje o que que a gente vai falar? Do choro da galera, tá? Então você aí que tá chorando, achando que a sua plataforma Forma Vai para o Switch, vai morrer A Microsoft não vai fazer mais console Enfim uh, Várias coisas estão tá sendo faladas Para canais de pessoas que gostam é, Do Playstation Assim como pessoas também Que desacreditam da própria plataforma Que gosta, tá? Então no meu caso Eu não vou me ligar uh, se, a, se a Microsoft Continuar tendo jogos Se eu continuar tendo a experiência Xbox Se eu continuar tendo os serviços Que eu tanto gosto da Microsoft né? Então o Game Pass, inclusive o Game Pass essa semana, né? Para quem não sabe, uh, ela voltou com Fallout 4 e também lançou Just Cause 4, né? Então assim, mais dois jogos, ainda tem um Lego também lá. Uh, a gente fala, a galera fala aí, ah, a plataforma tá morrendo. Mas é uma forma diferente, provavelmente, de você vender o produto. É, você já pensou quanto gasta, qual é o gasto de um jogo chegar na sua casa? Então, um jogo chegar em mídia física, na sua casa, qual é o gasto disso... Com o transporte, com a impressão do CD, com o encarte, com a distribuição. Fora o lucro da loja, o lucro do revendedor, o lucro do, da própria desenvolvedora. Ah, acredito que a diferença aí no Game Pass, até mesmo no PS Now, que não tem no Brasil, várias pessoas aí ficam falando, ah, o PS Now é muito melhor. O PS Now não dá nem para comparar porque não tem no Brasil. Tá? Para começar, então, não é um serviço que se compara Então o Game Pass, por enquanto, do jeito que é, ele é único tá? Então não adianta falar de Pass Now para mim De que a plataforma é melhor De que tem streaming de jogo Posso jogar The Last of Us no computador E muito menos a questão do exclusivo De que eu posso jogar Halo no computador Eu também posso jogar The Last of Us Shadow of the Colosso no, no computador Basta ter o PS Now ali, ainda tem que fazer o esquema de VPN, um monte de coisa ali, né? Mas assim, não vem ao caso, o que vem ao caso é que as empresas estão tentando, elas estão fazendo e tendo novos recursos aí, muitas vezes em forma de teste com a galera, né? E o motivo aí do, do, de, de todo esse debate aí, aqui no canal... É a relação aí do Phil Spencer ter falado essa semana aí, é, para Eurogamer, né? Aonde, numa entrevista falando que a plataforma em si não dá lucro, e que dá lucro é os jogos. Sim, ele tem razão. O que dá lucro é os jogos. Você já imaginou quanto gasta? qual é o gasto de hardware? Só para você ter uma ideia, o Playstation 3, no início da geração, ele só deu prejuízo. Tá, ele foi dar é, melhorias aí depois, tá? O PS4 também é outro videogame que de início deu prejuízo na questão de hardware. Fora que eles lançaram só com o NEC que o Zone o PlayStation 4, né? Então, demorou aí para ter mais jogos na plataforma para Plus está aí melhor para a galera, assim como também a dashboard do próprio Xbox One no início, que parecia muito com o 360 da antiga geração. Então era uma coisa assim muito arcaica e foi melhorando. Hoje você liga a dashboard do do seu Xbox, você vai ter aí uma infinidade de serviços. O próprio streaming já é lá. Você vai passando pelas pelas pelas faixas, né? Pela, pelas telas, e você já cai no mixer, você já vê um jogo que está sendo jogado ali, uh, você já tem uma ideia de um jogo que você quer jogar, as próprias conquistas ali é muito bem elaborada na lateral, então eu não preciso sair, ir lá na outra tela, vou lá nos troféus, ver igual no Playstation, mas cada um na sua plataforma, cada plataforma tem um padrão diferente, e cada pessoa gosta de um tipo de plataforma, e jamais aqui eu tô sendo isentão, Tá? O isentão é aquele cara que fica falando Ai, eu gosto de todas as plataformas Não, eu gosto de Xbox Eu gosto de jogo também Então, se determinado jogo eu achar que é melhor para mim jogar numa determinada plataforma Porque tá mais barato também você tem que pensar também, é que nem... Eu fui, na, fui numa promoção aí recentemente, peguei Battlefield 4. Battlefield 4 tinha lá pro Xbox e tinha pro Playstation. O Playstation, a loja tava queimando estoque lá do PS3. Então ela tinha lá, é, pelo menos 5 ou 6 do Playstation, tinha dois, dois jogos lá do Battlefield 4. O Battlefield 4 pro Xbox, ele tava custando 99, no Playstation eu paguei 65. Então, essa economia que eu fiz fez com que eu conseguisse comprar ali um Assassin's Creed que estava custando R$29,00 para o Xbox 360. E aí você me fala, ah, mas você compra jogo velho? eu também. Por que não? A gente compra oferta de, de jogo velho, jogo novo também, quando aparece. E, e assim, um das grandes, uma das grandes vantagens do Game Pass é aquela questão de você ter o jogo livre para você jogar aí o momento que você quiser, por uma breve assinatura que você faz uma pequena assinatura ali de R$29,00 por mês você tem acesso aí aos exclusivos da Microsoft lançado logo no primeiro dia, a gente também tá vendo jogos aí da Ubisoft outros jogos, só a EA lá que não, não entra porque tem aquela questão do da, do Xbox né, que é uma exclusividade também da Xbox, para quem gosta dos jogos da Xbox tá, então assim, uh, eu eu acredito, assim que é inevitável que, assim como o filme, né, os filmes passaram... Hoje ninguém vai mais alugar, tem cidade que tem locadora ali ainda, mas ninguém vai lá alugar um filme, tá? Dificilmente alguém vai lá comprar um DVD, a não ser que esteja em promoção, um Blu-ray lá, numa promoção muito legal, mas é muito difícil você ter, sei lá, pegar a mídia, você... É, colocar na sua casa, tal, tal. Apesar que seria uma forma bem barata de você economizar, né? Pensar muito bem no filme ao invés de ficar pagando Netflix, às vezes, sem usar. Muita galera paga aí o Netflix sem uso. Tá? Então... É, não é muito vantajoso se você for colocar na ponta do lápis, então você tem que pagar o serviço e usar o serviço para ser vantajoso, tá? Então, à medida que foi acabando ali a questão do dos jogos, é, do, dos filmes, né? A música também hoje, dificilmente alguém baixa música, é, compra CD, dificilmente você vai lá e compra um CD de música, vou comprar um CD de música, né? A não ser que você seja muito fã da banda, queira lá o um encarte, até porque os caras estão pecando muito no encarte das coisa é, não não é não tem mais aquele tesão de você pegar lá igual eu falei dos jogos várias vezes não tem aquele tesão de você pegar o jogo e lá olhar folhar por quê porque simplesmente a vibe é outra. A vibe hoje é você pegar, platinar o jogo, mostrar ali pra galera que você tá jogando, é, debater com a galera, ó oh, o meu jogo. Por isso que o Nintendo Switch nessa questão não vai pra frente. Uh, porque você não tem ali um multiplayer legal também, né? A não sei, lá no Smash Bros. agora, mas não tem uma coisa muito assim bacana ainda. Tá? Eu acredito que é uma plataforma que a, a Nintendo está buscando ainda umas melhorias. E eu acho que vem coisa boa pela frente. Ah, e sobre o rumor agora de um Xbox sem drive. Né? Se você for pensar, analisar uns tempos atrás. Aí, né? ah, o Nintendo Wii, quem, quem se lembra? O primeiro Nintendo Wii que foi lançado. Vou até pegar o um meu aqui. O primeiro Nintendo Wii que foi lançado. Ele era branco, o meu é preto, né? Mas ele era branco. E ele tinha é, a retrocompatibilidade com o Gamecube. Então você tinha a entrada do Memory Card. E você tinha as saídas aqui do. a entrada do. dos controles do Gamecube, né? Uh, depois eles lançaram uma plataforma um pouco mais barata na época onde se você algumas pessoas têm né o videogame é igualzinho tem a tampinha igualzinha aqui, só que se você puxar não tem nada não consegue abrir aqui né e fora isso uma outra versão bem simples que ela era mais ou menos um pouco menor que essa vermelha onde ele era chamada de Wii Slim né? Então você, aliás, pra mim a pior versão do, do Nintendo Wii Desculpa aí quem tem Mas pra mim a melhor versão é essa americana aqui Que onde você consegue jogar o Gamecube, jogar outras coisas Até porque o Wii Slim você não tem desbloqueio Porque ele não tem homebrew é, E não, não é que eu sou a favor do desbloqueio Mas hoje tenta aí achar um jogo de Wii pra você jogar Então às vezes você, é, na época né, que tava ainda na... No, no auge, então eu tinha vários jogos aí pra jogar, o meu inclusive esse modelo que tá aqui ele ele já passou por desbloqueio, né mas não é não vem ao caso então no caso a gente tem lá as plataformas pra gente jogar e aproveitar ao máximo, mas é lógico que depois de um tempo uh, você não acha mais nada é igual o caso aí do meu Sega Saturno, meu Sega Saturno é, é inevitável fugir disso Tá? É muito difícil achar jogo de Sega Saturn hoje pra jogar Pelo menos na minha cidade eu acho bastante jogo do Dreamcast ainda pra comprar Mas do Sega Saturn não tá? Então assim, é... não tem como fugir às vezes de você baixar alguma coisa na internet Ou comprar de alguém é, já gravado alguma coisa tá? Mas eu não sou a favor disso Então por isso hoje a gente tem Plataformas aí mais novas onde você consegue jogar é, os jogos e ainda debater. Inclusive, eu tava jogando aí outro dia o Sonic CD, né? No, no, do Sega CD no Xbox. Então, assim, cara, eu acho muito bacana essa coisa de você pegar um jogo às vezes do passado. Tomei sem cabeça ali pra jogar um Call of Duty, então eu vou lá, vou lá jogar um pouquinho de Sonic, ou pego ali pra jogar um. Outro dia eu dei final no Alex Kid do. Do Master System, que tava dando na live, pra você poder jogar, rodar. Então, assim, vale muito, vale muito a pena jogar alguns jogos também do passado, tá? Ainda eu falo, né? O Alex Kid eu tenho o cartucho aqui, pra, pra Master System, né, ó. Tem lá o cartuchinho, mas eu dei final ele na Xbox até para ganhar 200, 200 de Game Score, né? Porque era um joguinho que dava um, uma porcentagem pequena, então você não conseguia miletar, né? Mas é aquela coisa, a, a, galera, a galera tá... Imaginando aí, vai nos canais, você vai nos canais aí, tá dando até em jogo, olhar os canais, eu andei andando essa semana olhando, né, pouco, de te pouco tempo pra gravar um vídeo aqui com a galera, eu acabei vendo também bastante vídeo aí de outros canais, né, e aí a gente vê assim, um canal lá, é... Pouco fala sobre informação, mas é, é questionado e aí pega e fala de alguma coisa. Uh, aí tem aquela galera que curte a Sony, que tá metendo pau aí no Xbox. A única coisa que eu falo, cara, vai jogar. Eu não vejo nem canal de, de sonista, de pessoal da Sony jogando, tá? Então tem pouco canal que a galera realmente é fã de Sonic que joga. Tem muito canal como o meu aí, que eu não tenho muito tempo ali para jogar, que só faz notícia, só faz debate, faz essas coisas, só que xingando a outra plataforma. Eu acho que primeiro para você... Zoar uma outra plataforma, você tem que estar tá muito consciente disso. Então, por exemplo, é, você pegar e você joga realmente na plataforma, você joga as outras plataformas e você fala qual é o problema dessa plataforma. No meu caso também, eu falo aí que é, eu jogo PS4, eu jogo Xbox One e eu tenho como preferência o Xbox One. Mas isso não significa que eu vou achar totalmente ruim. Tem coisas que eu acho péssimo na Sony e tem coisas que eu acho péssimo na Xbox. Tá? Que eu acho que deveria de mudar ali. Uma coisa que eu acho que atrapalha na Sony, por exemplo. Hoje em dia, uh, o Xbox lá você pega lá o computador, você vai lá e joga, você consegue... Isso eu uso bastante em casa. Tá? Às vezes eu não quero fazer um barulho em um determinado cômodo, eu vou lá... Ligo o Xbox, ligo na mesma rede Wi-Fi, vou no Windows 10 lá, plugo lá e consigo espelhar a imagem do meu Xbox, que está com a TV desligada, no computador, no notebook lá e jogar. O PlayStation você faz isso também, mas é um trabalho que você tem que baixar um aplicativo, você tem que fazer isso. E uh, eu acho ruim isso, porque hoje você tem Android, você tem um monte de coisa, e aí a Sony libera para você jogar em um celular da Sony. Só que ó, o aplicativo trava, esquenta o aparelho, uh, você, eu tive essa experiência, você não consegue jogar, o sinal cai, a sua rede Wi-Fi está boa, mas o sinal cai do do jogo lá, do streaming no celular, dentro da sua casa. E a Microsoft não faz isso com, com a questão também de você jogar no Android. Ela deixa você jogar ali, ou no iPhone, ela deixa você jogar ali no computador. Então a Sony dificulta no computador, mas você pode jogar no PS Vita e pode jogar ali no celular da Sony. E a Microsoft dificulta para você jogar no sistema Android, que na verdade não é nenhum concorrente hoje, atualmente, né? Porque o é, Windows Phone morreu, né? Então, assim, eu acho que a galera, a galera lá, o pessoal que é fanboy de, de marca, né? Começa a falar: ai ah, meu Deus do céu, vai morrer o Xbox e tal. O que importa é jogar. Ah, a Microsoft vai lançar um Xbox um pouco mais capado sem o leitor. É uma tendência, eles querem fazer um teste A indústria. Vou fazer esse videogame mais barato. O pessoal vai baixar o jogo lá na. Live Pass, consumo de jogo é até bom, mais pessoas vão utilizar o serviço, mais jogos estarão disponíveis e com certeza esse game chegará mais barato ao mercado aí, né? Não vai chegar tão barato que no Brasil. Você uh, pegar um. Nintendo, Nintendinho, que os caras lança lá um Classic Edition de 79 dólares, que deveria chegar aqui a 150, 200 reais no máximo, o negócio chega a 999 reais aqui no Brasil. E pode procurar no Mercado Livre, você vai achar ainda lá em 500 reais o... o... Nintendo Mini, então eu acho uma sacanagem com o bolso brasileiro isso, tá? Mas, enfim, a gente quer jogar, a gente quer ter serviços, então eu penso o seguinte... A galera tem que parar aí de... A, a, o hype sempre vai existir, tá? Das marcas, o hype sempre vai existir da galera... Mas o que importa é jogar, então realmente o Spencer falou uma coisa que é, realmente é verdade, então o jogo um jogo vendido né ele faz bastante lucro para a empresa porque o jogo em si você faz uma vez lá e você cria cópias do jogo é, seja ela digital seja ela virtual né e vai vendendo então por exemplo eu não critico eu critico a Sony de não deixar por exemplo eu botar isso aqui no PS4 para mim jogar então, eu acho uma sacanagem eu pagar por um serviço e pagar de novo. Mas, se você for ver bem, o Xbox também tem remasters para comprar. Então, você vai lá, pega o Battlefield 4 lá, você encontra a versão dele para Xbox One para você comprar remasterizado. Então, é... só que a Microsoft te dá o... A opção de você jogar a versão anterior melhorada. Então, isso eu acho legal. Quem pagou? Isso eu acho um respeito com a galera. Então, ah, sei lá, eu quero jogar Halo 1 lá é, na retrocompatibilidade. Você joga, tá? Mas também você pode pegar o Master Chief Collection, né? Ah, eu não quero comprar, não quero jogar. Você pega o Master Chief Collection lá. Tem lá a versão... A versãozinha dele lá, esse aqui eu peguei usado, né? Tá meio zoado a caixa. Mas você pega. Você pega o joguinho lá pra jogar e boa, entendeu? Master Chief Collection. Vou lá jogar o Halo e tal. Então, assim, é... eu acho uma falta, uma falta de sacanagem, né? Vamos falar assim. Você pegar. Um jogo como esse aqui não conseguir jogar mas Enfim, você vai lá, pega o seu PS3. O é, PS3 aí tá tão baratinho que a galera vende usado aí na internet. É, tem que tomar cuidado também pra comprar, né? Porque por causa do e-load, né? É igual o Xbox 360 Jasper lá e o Arcade. Eu não recomendo ninguém comprar aquilo lá, tá? É, provavelmente já, já passou rebale rebale é quando você tem lá um... Um circuito, né? Um circuito eletrônico Então você imagina que isso aqui, ó, esse T aqui é o circuito E aí a solda dele estraga O cara vai lá e solda aqui ele solda de novo Mas nunca fica a mesma coisa, tá? E isso aconteceu muito aí nas primeiras versões do Xbox 360 Você pode procurar inúmeros vídeos aí pela internet E também o PS3 FAT lá, né? aquela versão do FAT lá Dava muito load Então você vai assistir essa técnica aí por aí que você vai rodando você vê assistência barrotada de Playstation 3 ali parado. Por causa dessa versão, lógico, que a versão Slim e Ultra Slim veio muito melhor tá, nessa questão. É, mas a versão aí do, do Fat ela teve problemas, assim como o Xbox. 360 também teve problemas com essa questão, né? Uh, mas é aquela coisa, o papo é esse aqui mesmo, é, o vídeo foi mais para falar sobre essa questão, Tá conversando sobre uh, questão de Microsoft, né? Eu acho que realmente vai haver mudanças, mas é tudo teste, o pessoal faz teste, que nem uh, as empresas não são burra também, né? Então é igual agora aquele, quem viu aí a... A apresentação da Samsung, né? Viu que a Samsung lançou lá um smartphone com furo na tela, que é o S10, né? E lançou uma versão de aparelho dobrável. A gente vê lá que o aparelho é feio, tá, gente? A gente vê, mas os caras estão fazendo teste. Provavelmente vai dar muito problema esse aparelho novo com tela dobrável. Mas enfim, já teve outras tecnologias. E quando uma tecnologia não é legal, que a galera faz, volta ela em uma outra tecnologia antiga, melhorada novamente para a venda, então é, é notável aí na área de celular, você vê bastante que tem celulares que são mais voltados para áudio, outros celulares são mais voltados para câmera e outros mais para hardware. Né? Então, cada fabricante sabe o seu nicho de cliente. Então, a Microsoft ela sabe que o nicho de cliente dela é a relação do multiplayer, multiplataforma, o copy online, os jogos que você consegue estar tá jogando em várias plataformas. A Microsoft também ela sabe daquela questão dela do de todo o esquema dela de ser uma central multimídia. Então hoje, por exemplo, tem você pega um Xbox lá, você pode jogar vários jogos de várias plataformas que a Microsoft vai licenciando e colocando na sua loja, assim como você consegue rodar vários jogos também que tem aí no no próprio Xbox 360. Então você vai jogando... É difícil não ter jogo. O pessoal fala que não tem jogo, mas é difícil não ter jogo no Xbox. Eu não sei, cara. Eu não sei que o pessoal fala que não tem jogo no Xbox. Não tem jogo Playstation, que tá desde aí do... Desde o Spider-Man sem lançar nada. Eita... Então, se for ver, toda a plataforma também tem os seus defeitos, né? Mas é isso aí, galera. É, espero que tenha gostado do vídeo. Vai ter mais vídeo hoje. É, eu vou estar tá falando essa semana também aí sobre os jogos que entrou aí na, na Game Pass também, né? Ah, vou dar uma passada ali pela Plus também, porque o canal é de Xbox, mas o canal é de videogame. Então, eu vou falar falo o que eu quero aqui no canal. Se eu tiver que falar de Playstation também, vou falar de Playstation. Vou falar mal de Xbox também, vou falar mal de Xbox. Porque é aqui o que acontece Não é nem falar mal, mas é falar O que a galera precisa saber Entendeu? Então é isso Um abraço, espero que tenha gostado Se você ficou até aqui, dê o like aí No canal, curta o canal, se inscreva-se Porque você ajuda bastante a gente Um abraço, até mais